Na verdade, ele trabalhava para o Thomas Edison na década de 1890, então sabia um pouco sobre invenções e muito sobre negócios. A famosa técnica de produção da linha de montagem que ele aperfeiçoou não era só a melhor maneira de produzir um carro, mas também o tornou acessível às pessoas comuns, o que aumentou seu mercado. E expandiu para o mercado internacional, aumentando ainda mais. Ele pode ser uma figura histórica interessante, mas não dá para discutir com o império que ele deixou. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você o segundo episódio da nossa série do Forza Horizon 3. E no último episódio a gente escolheu expandir o Outback, beleza? Mas antes eu vou fazer uma configuração nesse Mustang aqui para a gente ver se tem algumas corridinhas com ele lá. Então, não deu para fazer muita coisa nesse carro, né? Primeiro eu coloquei a transmissão AWD, o composto de pneu eu coloquei de rally, largura de pneu traseiro no máximo. Uma linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida, barras estabilizadoras traseira e dianteira, redução de peso deu para colocar esportiva. Aqui na parte de motor só deu para colocar o escapamento de corrida. Então, chegou a hora da gente expandir esse local aqui, que eu acho muito legal por causa das estradas na terra. Vamos lá! 18 quilômetros! Caraca, mano! O pessoal não gosta que eu corto nessas partes, então vamos andando. Ainda bem que tá de dia, né? Que se tivesse à noite aí ia ser um pouquinho chato. Eu só espero que 18km não seja muito demorado, né? Porque eu quero gravar no máximo a hora de conteúdo. Olá, amorilo. Lembre-se, você é um astro aqui e os outros pilotos querem correr com você. Se vir alguém dirigindo perto de você e tocando a buzina, buzine de volta para começar um comboio com ele. Ah, é, né? Aqui tem como criar aqueles comboio. Eu acho que no Forza Horizon 4 também tem. Eu posso ficar buzinando para a galera. Aí, tipo assim, eu posso criar um comboio com todo mundo e sair dando rolê. É muito da hora isso. Eu esqueci, eu acho que o Fuso Horizon 5 não tem. Caraca, meu, o cara entrou ali e nem deu seta. Olá, Murilo. Acumular sequências de habilidades gera pontos de habilidade que podem ser usados aqui na loja de habilidades. A loja de habilidades oferece vários aprimoramentos e benefícios que podem ser ativados usando os pontos de habilidade. Esta é a guia chefe do festival. Estes benefícios permitem desbloquear aprimoramentos e solicitar favores para melhorar seu festival. Esta é a guia habilidades. Estes benefícios ajudam a acumular várias sequências de habilidades. Esta é a guia prêmios instantâneos. Estes benefícios oferecem prêmios instantâneos em créditos, experiência e sorteios. Ah, vou desbloquear isso aqui. Subir de nível, o Forza Horizon é um jogo assim que dá muita grana, né? Eu fico de cara no pessoal que fica é, preocupado, como é que faz pra ganhar dinheiro. Geralmente é, são os jogadores novatos, né? O pessoal que gasta a grana tudo com peças em motor pra pegar o máximo de velocidade, né? Fica trocando de peça o tempo inteiro, aí deve gastar uma boa grana mesmo. Porque eu sinceramente não entendo, velho. Né? Esse jogo aqui, é, você joga um pouquinho aqui, uma hora você já tá cheio da grana. Eu mesmo já tô até com um carro lá, o tal do GTA Spam. Tem esse Mustang aqui e a BMW. É uma quantidade boa de carros. Eu ainda tô meio perdido, né, com essa, é, esse lado aqui que a gente tem que dirigir. Às vezes eu vou pro outro lado e bato de frente no pessoal. Pra quem não sabe, a gente tá jogando aqui... Olha com uma placa de XP, eu vou deixar para pegar depois. A gente tá jogando a 144 FPS, com a qualidade no máximo, tá? Tudo no Ultra. Esse negócio aqui de sair de um lugar e para o outro é lá do Horizon 2, né? Horizon 2. E aqui também nas corridas online tem as corridas de passeio livre que foram deletadas, né, do do Forza, a partir do Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 tinha, Forza Horizon 4 tinha. Aí o pessoal começou a reclamar e eles removeram a corrida de passeio livre. É bacana a interação que o que a desenvolvedora tem com os jogadores, né? Oito quilômetros para chegar até o local. Mano, a semana passada foi movimentada, hein? Forza, motor esporte novo aí, deixando a galera naquela expectativa. Horizon, o pessoal esperava uma expansão e não teve. Uma placa ali de viagem rápida. Eu podia ter pego ela, velho. Vou pegar ela depois. Eu achei que eu tinha o um mapa do tesouro desse jogo aqui. Até onde eu me lembro, eu tinha comprado esse jogo, tá? Pra quem não sabe, eu comprei esse jogo. E tem muita gente que pergunta, né? Como é que você arrumou esse jogo aí que você tá fazendo a série? É porque eu já tinha comprado. Todos os Forza eu comprei, mano. Versão digital. E, e antes de sair da loja, eles ficam baratinhos também, né? Então eu fiquei esperto. Na hora que o Forza Horizon sair da loja, eu vou anunciar aí o Forza Horizon 4. Aí você já compra ele, geralmente é, vem por um preço bem barato e muitas das vezes pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu ganhei a expansão, é, as duas expansões eu ganhei de graça, porque tá dizendo que a versão mais top desse jogo é minha, só que não vem o mapa do tesouro, né? Ah, é por aqui, é por aqui. Ó, estamos chegando já, hein? Quantos quilômetros? Dois. Finalmente, hein? Uma viagem, uma viagem. Vamos lá, tenho que fazer as corridas. Vamos ver como é que é as corridas aqui. Lembrando aí aos impacientes, é que o pessoal gosta que eu faça essas viagens aqui, tá? A galera não gosta que eu, eu corto lá direto pro local. Pra ficar mais imersivo, né? Mas realmente, o Horizon 3, ele tem uma diversidade, né? É aqui? No meio do nada? Vamos ver. Ah, entendi agora. Eu vou expandir esse lugar aqui. Aqui é o Horizon Outback. Faz tipo 50 graus na sombra e essas pessoas ainda conseguem tempo para viver. Seja o que for que esteja fazendo por aqui, não pare. Eu estive dando uma olhada no festival, fazendo algumas amizades. A maioria delas relacionada a carros, mas sabe como é. Falando nisso, você está aqui para pegar outro carro, não é? Pô, eu vou pegar esse Ariel aqui, ó. Eu quero deixar ele na classe A, tá? Eu vou colocar aqui uma transmissão AWD. Será que dá pra colocar um turbo? É, eu vou colocar ele. Não dá pra fazer muita coisa nele, não, né? Vamos ver se já dá pra colocar a barra estabilizadora, já vem. Diferencial de corrida, linha de transmissão. Dá pra colocar mais coisas aqui. Eu acho que tem que colocar a transmissão nele, hein? Mas eu vou logo pra peça de motor. Deixa eu ver se dá pra colocar esse, não. Esse aqui vai. Esse aqui vai. Esse aqui. Deixa eu ver se dá pra colocar esse, não. Vou colocar um... um volante aqui aqui né não vou lá na transmissão deixa eu ver se dá para colocar uma transmissão aqui eu Mustang não tinha dá para colocar a transmissão de corrida esse aqui também que eu já coloquei vou colocar uma uma redução de peso aqui na roda né geralmente as últimas são as mais leves a ah, nessas aqui já são as mais leves aqui ó eu vou colocar essa roda aqui né é um pouco parecida com a original só que a cor é diferente cara eu vou colocar esse aero aqui do Forza também tá Abaixou o nível do carro, então dá pra gente colocar mais peças. Aí dá pra me colocar o sistema de combustível no máximo. Acabamos de chegar e as patrulhas do local já estão indicando os pontos de interesse. Eles são bem corajosos. Eu não contei para eles sobre as cobras. Eu acho que essas bolinhas aqui são as corridas, né? Vamos fazer isso aqui que tá bem próximo. o oh, Horizon Online está disponível? Ah, vamos ver como é que é. Aqui é o Horizon Online. O Horizon Online, chegar primeiro não é o principal. Jogue limpo, faça com estilo, faça parecer bom que você pode ganhar tanta experiência quanto o cara lá na frente. Tem três modos de jogar. Na aventura online, vamos colocar você em um monte de eventos incríveis ao redor do país. Você e seus amigos podem entrar direto na ação. Tudo o que precisam fazer é pilotar. O passeio livre online permite que você escolha a sua própria aventura. Vamos deixar você e seus colegas soltos nessa terra selvagem e livre. Tire alguns carros da garagem, realize eventos, cumpra a lista de metas ou só passeie até o sol se pôr. E agora, pela primeira vez, você pode jogar a campanha Horizon em cooperação. Trabalhe com os colegas para tornar Horizon na Austrália o maior Horizon de todos os tempos. E tudo o que fizer em cooperação ainda conta para a sua campanha solo. Não seja ativo! Olá, Murilo. É o Força Use o botão ação para ver o que você pode ganhar nesta semana. Caraca, tem até Força aqui, velho. Chamamos essas de áreas de drift. Vire com tudo e use o freio de mão para escorregar o mais longe que puder entre as bandeiras. Pior porque eu não tenho um carro para fazer beach. O que você achou? Nada mal, né? Essa foi uma ideia minha. Os fãs não vêm ao Horizon para delatar o controle de tração. Ah, deixa eu ver. Eu espero que uma estrela já é, tem que valer para alguma coisa, né? Vamos ver se o que que é isso aqui, velho. Tem muita coisa louca aqui né eu tenho que trocar esse carro eu ah não vamos fazer corridas com ele né vamos manter com esse carro aqui se sugeriu esse carro é porque vai ter corrida de rally aqui com certeza cara eu tava vendo ali eu tô cheio de carro mano é um radar de velocidade é isso ah, é aqueles bagulho que tem lá no, no Horizon 2 também, né? O que será que é? Ah, correr até a placa de perigo. Vamos lá. Isso aqui é tipo um... o começo da ideia dos eventos sazonais, né? Cadê essa placa? Está longe, hein? que eu posso cortar por aqui ó aqui ó pega essa estrada aqui né vamos lá vamos lá vamos pular aqui vamos saltar essa placa cadê cadê cadê cadê Grande, chefe. Tudo que precisa é um pouco mais de fãs passando pelos portões. Então, saia por aí e faça algo impressionante, por favor. Olá, Murilo. Os seus fãs são fanáticos. Precisamos expandir outro local de festival. O oh, Luke, nós nem fez corrida ainda? Vamos lá, vamos lá, vamos expandir aí, ué. Ah, a gente tem que fazer pelo menos corrida aqui antes de ir embora, né? É, eu tô ganhando uns carros ali, tá vendo, ó? Dinheiro. aí ah, esse game aqui não tem como o cara. Ah, vai fazer glitch pra ganhar dinheiro, não, hein? Não é possível que é só comigo que acontece isso, né? Opa, é por aqui, ó. Cadê, cadê, cadê a entrada? Cara, cadê a entrada, velho? Eu tô dando a volta pelo lado errado, certeza. Ah, é por aqui, ó. Vamos por aqui logo. Caraca, mano, já tá expandindo o bagulho aqui. Eu nem, nem corri uma corrida ainda. Só fiz os desafios do Forza Tom e não para de aparecer treino. Ó, de desafios, desafios. Será que ele tá pegando com base no que eu já joguei desse jogo antes? Conversei com alguns fãs. Estão amando o local no Outback, está fantástico. Eles só estão pedindo se podemos arrumar um pouco mais de sombra. Ah, beleza! Uns JDM aqui para gente correr, ó. Beleza, motor vou deixar original, o carro já é AWD, ele é um classe B, hein? Dá pra gente deixar ele um classe A, será? Da hora? Já pulou pra classe A, só deu de ter colocado aqui um pneu, transmissão aqui, vamos colocar uma transmissão. Vou deixar essa transmissão aqui, tomara que ela funcione bem, hein? Linha de transmissão, diferencial... Só tem de corrida aqui, não tem diferencial de rally ainda não, né? Vamos colocar barras estabilizadoras aqui, dianteira, traseira. Dá pra reduzir o peso do carro pra ficar bem de boa. Vou reduzir tanto não, deixa eu ver... Ah, 1.300kg. Tá com pouca potência, hein? Vamos ver se dá certo aí com essa potência que tá nele aí. Deixa eu ver suspensão de rally tem aqui. Suspensão de rally tira manobra, vou colocar de corrida, hein? Vamos ver se dá pra colocar alguma peça de motor aqui. Dá pra colocar esse escapamento de rua. Bora! Tem mais um monte de proezas e corridas por aí. Se estiverem interessado. Beleza, vamos. Eu acho que essas bolinhas redondas aqui são as corridas, né? Vamos fazer essas corridas aqui para a gente ver se já acumula pontos para ir para os próximos desafios. Olha só, super sorteio disponível. Cara, o tanto que é bonita essa cor vermelha aqui nesse carro, hein? Da hora, da hora. Bora ver esse evento aqui, ó. Ah, isso aqui é corrida. Olá, Murilo! Agora você já definiu rotas suficientes para realizar um campeonato. Pontos são recebidos em cada corrida. Ganha quem tiver mais pontos. Você já sabe o que fazer. É um confronto entre duas lendas do Rally. Evo versus empresa. Escolha um lado, chefe. Mano, eu já tinha esse aqui. Deixa eu ver como é que é aqui a configuração. Pô, vou pegar o modelo de corrida, né? Cara, eu vou testar a configuração padrão Horizon 4, tá? Pressão de pneu baixa. Vou deixar nessa escala de marcha aqui. Se pedir mais velocidade, a gente coloca. Eu vou até colocar uma aqui, deixar cinco atrás. Colocar esse aqui no máximo. Barra estabilizadora do jeito que nós usa lá. É, suspensão padrão também, apesar que é um carro de rally, né? Pode ser que a gente tenha problemas. Aerodinâmica dianteira mais, com mais pressão aerodinâmica. A traseira tá padrão. Freios não dá pra mexer. Diferencial padrão Horizon 4. Vamos ver como é que ele se comporta aqui na pista beleza, vamos lá, vamos ver como é que essa tunagem se comporta aqui bonito pra caramba o carro eu não sei porque que mandou a gente comprar um, um carro novo, né, se se a gente, mas é o padrão do jogo, né eu acho que como eu já tinha jogado esse jogo antes, ficou registrado os prêmios que, que eu devo ter feito, né, antes porque o primeiro o primeiro evento sazonal do Forza Horizon eu começou aqui né o Forza Tom aí eu devo ter feito lá no finalzinho e eu devo ter ganhado esses prêmios e ficou salvo no, no servidor do Forza e é interessante né esse Forza ter uma ter um modo online ainda Opa Opa o freio aqui não é igual 4 né? Eu acho que esse jogo aqui, ele usa... A, a base dele é do Forza 6 ou é 7? Eu acho que é do 7, mano. E eu tava achando que o Horizon 5 usava a, a base do Forza 7. Mas o, o Forza Horizon 5, eu tenho quase certeza que ele usa a base do novo motor esporte. Eu tinha achado que não, por causa do aerofólio, né? só que o novo Forza ele mostrou aerofólio antigo aí eu percebi que o Horizon 5 ele usa a base do novo motor esporte pelo menos algumas coisas ele utiliza, tipo o freio por exemplo e a suspensão que já é diferente lá no Forza 5 se você fizer uma boa configuração de suspensão o carro anda muito, véio, anda muito. cara que gráfico bonito hein Gráfico, Correr no deserto, muito da hora. Essa paisagem aqui me lembra muito as estradas na Bahia. É tipo isso aqui, mano. Muita terra vermelha, muita areia vermelha. E tô vendo que a velocidade final desse carro tá boa, do jeito que tá aqui, não precisa mexer não. Uh, uh, uh, uh, uh. Mas eu não vi a linha ali, velho, sugerida Ainda bem que o freio do carro é bom Posicionamento da câmera perfeito, né? Física da hora pra caramba É uma pena que os jogos da concorrência não tem nessa pegada aqui Que a gente gosta muito Você realmente gosta de subir no pódio mais alto, né? Tá anoitecendo, hein? E a gente tem dois campeonatos aqui, né? Vamos fazer esse aqui que tá mais próximo. Bem Que as corridas são durante o dia, hein? Vou ver se eu pego. Eu vou testar um carro desse aqui na classe S1, hein? Eu tô vendo que o, o nível de aderência aqui de aceleração de S lateral é baixo. Então eu acho que dá pra gente entupir os carros aqui de motor e, e não se preocupar tanto com a questão do, de aderência deles. Vou fazer esse teste depois. Nossa, o gráfico é muito bonito, hein? Cada Forza tem seu, seu ponto positivo no gráfico, né? Acho que a temática do mapa é muito da hora. E é muito bom sentir a sensação de jogar um jogo novo, né? Eu vi uns jogadores falando que o, o Forza Horizon tinha alguns problemas no PC por enquanto tá rodando liso opa, opa opa por enquanto tá rodando liso né eu acho que é porque a última versão do jogo né ele foi recebendo atualizações atualizações e chegou um momento que ele não teve mais problemas que eu não percebi nenhum e é interessante que o servidor do Horizon 3 ainda funciona muito bem e tem jogadores que aparecem lá nas nossas lives da Twitch falando que aqui ainda é, é, acha muita gente jogando, né? O Horizon também, tá? O pessoal direto posta vídeo no, no na comunidade Forza BR né? Que é a comunidade nossa aí de, de Forza Horizon. E no nosso Discord também, que tá na descrição. A galera posta corrida em pelo menos comboio, né? Do Horizon 1, fazendo graça no mapa. Vamos ver como é que tá a velocidade máxima desse carro aqui, mano. Tem um carrinho ali branco que tá colado hein? Olha lá. 210, eita lasqueira, vou, vou perder. Quase, hein? Está vendo, é por isso que eu cuido da organização e você da pilotagem. volta, Murilo. Tem um campeonato em andamento e você está participando. Quer que eu defina uma rota para a próxima corrida? Olha a Ana aí, rapaz. Bora lá, bora lá. Um quilômetro aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Por onde eu vou aqui, velho? Aqui tem uns, um posto Olha o um posto de gasolina aqui, ó. Hora de misturar tudo. Esta é uma corrida em um circuito com superfícies diferentes. Então, pode ser complicado. Eu fecho as portas aqui do quarto. Fecho tudo pra evitar o som externo, né? O barulho externo, mano. O quarto começa a virar um forno. Parece que eu tô no, no Horizon na Austrália, realmente, viu? Literalmente, tá muito imersivo isso aqui, viu, cara? Tá um calor que é muito falar. Mano, olha esses reflexos, que louco! Eu acho que no Xbox não tinha isso, não, hein? Mas eu vou falar pra você: a, a diferença não é tão grande, né? Que nem o Horizon 5 no Xbox Série S pro PC, velho. Só é que nem minha placa 3070 para mim passar do nível do, do do Série S e ele não perde feio, não, tá? O Xbox Series S é muito bom, velho. para quem tem esses jogos, né? O Horizon 1, 2, o 3 no Xbox Series S deveria liberar. O FPS, né, mano? Uma tecnologia aí para liberar o FPS para galera. Será que, que dá para me pegar os carros da Runiga, aqui, velho? Acho que é os carros da Runiga só dá para me pegar se eu fizer o, a expansão, né? O carro aqui morrendo para passar de 215. acho que eu tenho a DLC, tá? Porque lá mostra que a versão mais top do jogo tá escrito adquirido. eu não tinha comprado a versão desse jogo mais top. Começando a escurecer, hein? É top que a atmosfera de cada corrida é diferente, né? Uma corrida mais clara, outra um pouco... Essa aqui é a mais escura, né? Tá, tá escurecendo mais ainda. Bom pra gente ter uma ideia como é que é que as corridas noturnas. E a gente nem liberou as corridas de rua ainda, né? que a física do Horizon dá para ver que não muda tanto, né? É só alguns ajustes e principalmente a, a mecânica, a simulação dos carros que muda um pouco, né? Apesar que é um, um arcade esse jogo aqui, os carros têm a sua simulação, né? Leva jeito pra correr com carros. Alguém já te contou isso? Olá, Murilo. Você acabou de ganhar seu primeiro campeonato de verão. Bom trabalho. Olá, Murilo. Nosso festivalzinho aqui está fazendo um bruto sucesso. Sério, você trouxe tantos fãs para o Horizon que já está aprovada outra corrida de exibição. Eu tenho um plano perfeitamente insano para ela. Encontre-me aqui quando estiver pronto. Rapaz, tem uma corrida ali de exibição Vamos lá, né? quantos quilômetros, sempre tem alguém para entrar na minha frente. 9km, pelo menos não é 16, né? Que nem eu vim para cá. Vamos lá, né? Vamos fazer esse evento aí. Vamos ver se já liberam a expansão aí para gente no próximo festival ou se a gente vai continuar por aqui ainda fazendo as corridas, né? Eu tenho que ver se. Tem algum ponto aqui no, no menu que dá para saber como é que tá a progressão, né? Para saber se a gente já tá próximo da de liberar, né? De expandir o festival ou não. Deixa aí nos comentários se você manja, tá? Porque de Horizon 3 eu não entendo muito, não. Vamos lá, 8 quilômetros de distância... Lembrando, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Eu vi que esse carro aqui, ele, é, ele tem uma, um limite, ó. Ele é limitado à velocidade dele, ó. E eu tô na contramão, né? Eu, eu não vou conseguir me acostumar com isso. Rapaz, o trânsito aqui é movimentado, hein? E funciona, né? No Horizon 4, o trânsito no começo era muito bagunçado. E no 5, as corridas de rua... Meu Deus, é um engarrafamento. Né? Dá não. Aqui também tá movimentado, né? Olha, ali tem um... Como é que é o nome daquele carrinho que tá na frente ali, velho? Não sei se é um Romeo, É um Lancia. É um Lancia Stratos, será? Esse aqui, ó Acho que eu tô confundindo o nome Não sei não Caraca, aqui é vento longe, hein Botou o trem lá na Disney Olha, eu tô vendo um prédio ali, velho Dois Será que é o que eu tô pensando? Surfers Paradise Bem ali na frente, ó da hora, né? A gente vai chegando na cidade. E tá anoitecendo de novo. Será que dá pra passar por aqui? Eu vou falar pra você: caiu um trovão aqui agora. Tomara que minha energia não caia. Chegou como, Camaro? É um trem de carga. Brilhante, não? Porém, só um avisozinho. O percurso que planejamos cruza as pistas. É melhor chegar nessas partes antes dele. Ok, vamos lá, vamos lá. Aqui os carros têm uma aderência muito boa, viu? Percebi. Percebi que a aderência aqui... Eu acho que o Horizon 3, ele é a base do Forza Motorsport 6, hein? Porque ele é a mesma coisa do Horizon 2 praticamente. Você vê que, que o nível de aceleração de s lateral aqui não é alto, né? Então dá para você colocar a maioria dos carros numa classe interessante. Não para pegar um carro desse aqui, talvez colocar na S2 não deve andar bem, né? Mas tipo, pegar um carro desse que quer classe A e colocar na classe C, eu acho que deve andar legal. Acho que a gente tem que é, ter aquele nível de consciência, né? Pô, esse carro aqui na classe S2, será que anda andar bem? Eu, talvez não, né? Por exemplo, ah, vou pegar um Fusca, eu quero ganhar corrida, tá? Será que um Fusca na classe S2 ia dar bom? Eu acho confuso que até na classe A Anda bem Talvez aqui né, na S1 Deve andar bem também, não sei Eu só sei que o Lancer 99 Aqui é mega pelão, Com o motor V8 né? Só que eu, eu quero fazer as séries Como eu tô focando na campanha né? Eu quero manter O som original dos carros Para a gente curtir o som dos carros Eu tô olhando ali no minimapa e eu tô vendo que o trem tá bem próximo, né? Deve ter um monte de curva. É possível que o trem é mais rápido que o meu carro. Lembrando que eu tô jogando no modo mais difícil, tá? Porque eu tô usando configuração de tunagem e jogar no fácil usando tunagem aí não dá, né? Seria um péssimo condutor de trem. Você chegou cedo. Oh, louco. E essa crítica aos trens aí, chegar atrasado, é? Né? Olá, Murilo. Ah, Desculpe interromper, mas eu e esta adorável legião de fãs queríamos conversar sobre expandir um de seus locais de festival. Ó, oh, a gente já vai expandir o local... Ok, grandão, vamos lá expandir Eu acho que até aqui fica legal Ó, oh, Não sei se você está escutando, mas tá caindo uns raios violentos Ainda bem que a gente vai expandir aqui A gente pode terminar aqui, né? Para não ficar muito grande Aí a gente vai fazendo as séries e termina quando ela for expandir, né? Eu acho que dessa forma deve ficar legal Deve dar uma hora de, de vídeo, mais ou menos Cuidado Olha, eu fico batendo em todo mundo aqui, velho. Tem jeito nenhum. Rapaz, esse carrinho aqui é bom de manobra, mas ele não tem final, não, viu? Ele é limitado a velocidade dele, é porque é um carro de rali, né? Deve vir eletronicamente limitado. palco no nosso local notebook estamos procurando por mais tendas mais tráfego e estamos reclassificando as estradas para você não quero que fiquem muito acidentadas cara então é isso para o vídeo não ficar muito grande eu vou terminar por aqui no terceiro episódio a gente continua as expansões aqui dos festivais do Forza Horizon 5 deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito se inscreva porque na descrição do vídeo tem lista de dicas de Forza Horizon para você beleza até o próximo vídeo